E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Ryu e também o Seth Confira o vídeo até o final, se inscrevam e comentem, deixem seu like e também contribuam no Pix da Game Dove E é isso aí, então bora pro vídeo Round <risos> Bora com a luta Rio do baralho Taca aí seu rado aqui pra você ver Tô bem preparado Ah O que? Sua vida Já era Vou Esperar ele Olha Me agarrou como ousa te fazer duas vezes? Meu, esse rio tá de brincadeira. Você vai ver! Pra cima! Ah, vê shift Ah! Como assim? Esse Hadouk sueiro? Acertando pelas costas. Pilão! E pra cima com muito cuidado. Ah, meus golpes não tá dando muito certo. Ai, Rio! Querendo me deixar tonto? Pera lá. Fora! Fora! Dá seu aí pra você ver. Toma o meu poder! Oria! E ainda não morreu. Ah, da ele não tinha acertado nada. Eu tinha morrido. Vou ver. Eu só esperando ele dar esse que dele. Que querer me agarrar de novo. Não teve jeito. Só, só pensa agarrar. Fugir e agarrar. Toma, pilão na cara. Ai, que raiva, você vai ver. Para de ficar roubando. Só no Hadouken. Tá. Vamos lá. A Dolken! A Dorken! A Dolken! A Vai! Fica dando no seu Hadouk! Ah, gente, morreu com agarrão! Não valeu! You lose! Round 1! Ai ai ai, agora você vai ver! Toma! Cabeçada! E pra cima, gente! Não, e ainda dá o V-Shift pra me atrapalhar. Pé do baralho. Toma aqui, ó. V-Shift. Vai, farofeiro. Tem que tomar ainda cuidado com a farofa, com tudo. Oi, meu Toma, garrão doce. Vai, foge aí, com isso. Ah, para com isso. E fica aí nesse canto. Não tá fácil. Eu vou ter que ir pra cima aqui. Com muito cuidado. Não deixar ele fugir, não. Ah. Para. Gente, eu vou ter que continuar do meu pilão duas horas olha meu seg vai é aí toma ai yes round fight agora eu agora você vai ver Puxa vida, toma pilão! Você tá muito esperto! Tá dando até capoeira! Toma pilão! Só ficar no pilão, no pilão! Me aproximou. Toma! Calma, Maria do bairro. Tinha que se desesperar! Meu, só falta mais uma porrada na sua cara. Um pilão. Você vai ver. Chegando. Ah, errei. Oh, não. Não posso vacilar não, gente. Ah, vai pra lá? Acertou, miserável. Eu não acredito. Round 2. Calma, gente, pra não perder. <risos> Eita! Adoké! a Adok! Acha vida! Me deixa! Ai, gente! Ai! Que coisa! Toma, pilão! Não foge não com esse V-Shift. E pra eu ganhar aqui, gente, tem que ir pra cima, com muito cuidado. Toma. Toma! Cuidado! Ah! Foi dar ele o combo, já era minha vida. Valeu a pena, eu tentei até o fim. Round Fight. É hoje. Ó quem veio, o chef. Já dando a bicicleta dele, as mãozada. Positivo em tudo. Muita calma hoje, viu? O ancha aéreo dele, mas Ainda dá pra ele Dar o ancha aéreo e ainda ficar fazendo combo. Tá complicado aqui Meu, ainda dá pilão em mim É o que dou Calma lá O que? Tirou meu golpe? Toma Ah. Eu já joguei com ele já algumas vezes. Um amigo, nosso amigo inscrito aqui do canal. Ele joga muito bem com o Seth Eu tô apanhando aqui, feio. Não vai ficar assim não, tá? Você já veio preparado, né? Toma! Pilão! Eu tenho que tomar cuidado! Joga muito! Olha, duas horas o combo até essa bola pra me atrapalhar Vou ficar toda desse jeito Chega tá, Amigo ah. Ah, De novo Os caras estão tá jogando muito, gente Acho que eu não quero mais subir de liga não Tá difícil Para com isso Oh, o V-Shift que atrapalha a minha vida Quem joga com o Zang F O que vocês acham desse V-Shift? Vocês acham que melhorou? Porque pra mim não melhorou foi nada Olha Sou um cara positivo agora é minha vez né? não cansou não de bater? agora vai ser? ei! aqui não para? agora você vai ver cara. me joga tudo! até a bicicleta agora você vai morrer. gente muita calma. ah não! Nerf death Ufa! Quase que eu perdi. Aqui. Meu, muita atenção, filho. Chega de dar essa bicicleta. Eita! Não pode. Olha. Toma, garro Nem para ir mais sangue. Um sacrifício para chegar perto. Que coisa. Vou ficar aqui na defesa. Ih, não dá nem para eu nem ficar defendendo. Para. Ah, uh, morrendo. Chega, amigo. Ah. Um aéreo, meu. Vem, querer me agarrar. Eu que agarro. Fica pra lá. Você vai ver. Tá. Puxa vida, eu fui chegar devagarzinho. Também foi especial na cara. Agora você vai ver. Olha! Vem, querer ganhar de especial, nada, né? Também. Precisa ir pra cima. Tá difícil, mas. Custa tentar. Vou continuar aqui, ó. Com muito cuidado. Ah, por que, que você não fica pra lá, cara? Deixa eu jogar. Uh! Chega! Socorro! Era pra você ficar aqui nesse campo Boa noite meus amigos Boa noite vizinhança E é isso aí, pessoal You lose Fazer o que? Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. É... E é isso aí. Tchau. Num pix aí.